Hey, yeah, bitch, <risos> hey, yeah, yeah, yeah, hell, hell hell salve para todos meus manos, yeah, Hey, yeah, hey, bitch. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Estou me sentindo muito ice Vocês querem o meu hype Quando é que tem muita vibe Eu prefiro o Kamer hype Estou me sentindo muito ice Vocês querem o meu hype Quando é que tem muita vibe Eu prefiro Kamer hype O beat vem Hit vai beat bang, beat vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe Cheio de beat, pop by, beat bang, beat okay, vibe okay. okay. Eu vou sorrir pra você, vou descer se chover. Eu também quero morrer, os meus brothers vão viver. Eu vou sorrir pra você, vou descer se chover. me vem, me vai, vit vem. Sou cédizado, estrago logo, vou estourar. Vem querer me testar. Eu sou a alma, vou puxar. Baby, você quer me salvar? Posso teu verdade me matar? Chora e depois você não vai chorar. Você só quer me magoar. Bem, você pode. Você só quer me magoar oh, oh. Chari depois não vai chorar hein, oh, oh. Você só quer me magoar